Fala galera, aqui quem fala é o bombits começando uma série nova no canal testando DAOS, dessa vez eu tô testando o track Studio 9 então ó, já deixa o seu like aí que vai estar tá me ajudando muito se você não é inscrito no canal se inscreve e bora lá! Software de áudio da track o track Studio 9 tem um preço que varia de 69 euros a versão mais barata até 179 euros a versão mais cara é compatível com Windows e Mac Vem com armazenamento nuvem limitado, que é bem bacana. E se você comprar e não gostar, você tem até 30 dias para pedir reembolso. Eu estou usando a versão teste, que vem com 10 dias de uso, e vem com guias em português, que facilita o entendimento do programa. E o programa também é em português se você quiser. Então eu falei sobre alguns pontos importantes aí, comparado a outros programas que são tops de linha aí do mercado e eu vou falar um pouco pra vocês, então bora lá. Sobre o piano roll, eu achei a interface do piano roll muito complicada e não é nada intuitiva como no Ableton ou no FL Studio, você vai quebrar um pouco a cabeça para montar suas melodias caso você não tenha uma controladora MIDI, então o piano roll não me agradou nada, achei muito complicado, ainda mais pra quem tá iniciando, então eu não vejo como um programa pra fazer beats galera, porque ela não é nada amigável aos beatmakers, Agora, segundo as controladoras, eu fui colocar a minha controladora dentro do programa e eu tive que passar por umas etapas meio complexas, é, depois de muito tempo eu consegui configurar a minha controladora, poderia ser mais básico e eu não consegui usar algumas funções da minha controladora, como dar play, dar pause, é, voltar para o começo, é, é, ativar o botão de hack e depois eu descobri que você tem que mapear isso. Ou seja, não reconhece automaticamente. Você tem que mapear. Uma coisa que eu achei horrível aí. Já foi um ponto muito negativo. Agora, segundo a sua funcionalidade. Quando eu instalei o programa no meu computador e fui abrir, foi escanear aquelas coisas. Todos os plugins que eu tinha foram escaneados. Diversas vezes, durante é, esse processo de escaneamento, o programa travou parou de responder, tive que fechar e abrir, isso aconteceu umas três vezes, foi uma coisa horrível e o meu computador ele tem até uma configuração maneira, é R5, 8GB de memória RAM e eu não achei que roda tão liso assim, eu achei o programa um pouco pesado, mas não é tão pesado assim quanto um Pro Tools da vida, um Logic da vida ou um FL quando tu tá cheio de plugin não achei tão pesado, mas também não é leve. E outra coisa, quando eu abria um plugin que não era nativo, plugin não, um VST que não era nativo, como um Nexus, um tal Baseline aí, como eu mostrei pra vocês, diversas vezes eu, eu tocava e o som saía com, é, meio picotado, não saía tipo certo. E aí eu ia olhar o meu driver de áudio, ele mudava sozinho, e eu não descobri o porquê. E esse erro persistiu aí algumas vezes até que ele parou do nada, não consegui descobrir o motivo nem o porquê. Agora sobre o sequenciador de bateria que é uma coisa importante aí para os beatmakers. Eu gostei bastante do sequenciador, achei bem diferente, mas eu não gostei muito da forma que ele divide o tempo e o grid. O grid aí eu achei que eu não consegui dividir o grid dentro do sequenciador e nem o tempo direito. Pra quem não entende de teoria musical, vai quebrar muito a cabeça, muito, até conseguir se acostumar. Eu não consegui me acostumar, usei o programa durante 2, 3 dias e não funcionou bem pra mim. Então, ó, aqueles beatmakers que gostam de fazer hi-hat de trap bem complexo, é, com, eu acho que não vai conseguir reproduzir isso nessa dal, que nem dá pra fazer no FL Studio ou no Ableton, por exemplo. Como eu disse antes não é amigável a beatmakers agora sobre a gravação de áudio é o ponto mais forte do programa eu achei básico e tão bom quanto um Pro Tools da vida por exemplo é bem fácil de você configurar o seu input e o seu output e eu gostei que quando eu tô gravando já mostra a onda de áudio sendo gravada e do lado tem tipo um fader grande que mostra ali exatamente o volume da minha track eu achei isso bem legal, é bem detalhado, bem explícito. Nessa parte é nota 10, porque você consegue gravar bem ali. Você consegue ter uma... Ali quando você tá gravando, você tem que ficar monitorando teu volume, tuas coisas. Eu acho que no FL, Ableton, não é tão bom assim. Eu acho o Pro Tools bom, mas eu achei nesse melhor, que mostra ali grandão a... Tipo, a track que você tá gravando mostra o volume, você pode ajeitar já direto ali, é bem legal, bem bom. Então, gravação de áudio, nota 10. Em relação ao mixer, eu achei bem bonito a interface. Achei bem parecida com a do Pro Tools, é, mas nada de especial também é bem prático, e na versão que eu tava utilizando o máximo de plugins por canal eram 4 eu não sei se quando você compra a versão mais cara ou quando você compra você pode botar mais porém no meu que eu utilizei aqui foram 4, eu achei bem pouco não achei nada demais, mas em relação a canais auxiliares aí também é bem prático de você botar em relação aos plugins nativos eu testei bastante aí os plugins nativos eu gostei muito do reverb, do flanger. Não gostei dos compressores. E o equalizador gráfico eu achei bem interessante porque eu nunca vi nada naquele estilo. A maioria dos plugins nativos são bem feitos. Mas em relação aí a VSTs, a sons de bateria. Achei bem fraco. Acho que pode dar uma melhorada. Não é tão bom assim, por exemplo. É, plugins nativos, a Image Line tem vários melhores aí no programa dela. Mas... Enfim, em relação a mixagem e masterização, os plugins são bem legais aí, é, até se der pra comprar alguns por fora, eu vou estar tá dando uma olhada. Agora as minhas considerações finais, galera, e a minha nota pro programa. Era um programa desconhecido em relação aí aos programas top, como Pro Tools, é, Ableton, FL Studio... Outros vários aí que são tops do mercado Eu achei um preço acessível A versão mais barata Sai em torno de 300 reais é, e Porque software de áudio É uma coisa bem cara E os periféricos Que são plugins aí também são uma coisa bem cara Por 300 reais Se vier todos esses plugins que eu utilizei aí Compressores, reverbs Equalizadores é, é o, Os VSTs É uma coisa barata Achei barato pra Pro mercado de áudio Mas Se a sua intuição é pegar esse programa para fazer beats, esquece Nem compra, vai procurar outro Porque esse aqui não é para você Ele não é amigável aos beatmakers Nada, nada, nada, nada nada. Para fazer beats esse programa é horrível Mas Se a sua intuição é gravar áudio Só mexer com gravação de áudio Então eu te indico Esse programa aí ele é muito bom pra gravação de áudio, pra mix e pra master. Eu achei uma beleza. É, pra mix nem tanto, porque tem é, quatro plugins. Mas como eu falei anteriormente, não sei se dá pra colocar mais plugins. Mas pra gravação de áudio, ele é uma beleza. E pra organização também, ele é nota 10. Mas se você quiser meter um mídia aí, aí já complica um pouco as coisas. Pra mídia ele realmente é fraco. Ele tem alguns bugs. É, para de responder às vezes, é, a, a, como eu falei antes, mudou o meu driver de áudio, mas nada demais. Então a minha nota é 7 de 10. E o review de hoje fica por aqui. Se você gostou e viu até agora, deixe seu like, deixe seu comentário e fala em um programa para eu estar testando se quiser. Se você não era é inscrito no canal, se inscreve. Clica no card depois que vai ter vários outros tutoriais. A gente tem vídeo toda semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Bombits e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado.